Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Vou mostrar como fazer este lacinho de tecido para elásticos ou chuchinhas de cabelo com molde. E é muito fácil de fazer. Se gostar... Carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo. E ao ativar, quando eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Antes de passar aos materiais que são necessários, vocês precisam do molde, que o molde é este. E eu vou mostrar como eu fiz. E para fazer o molde é necessário... Um papel A4, régua, caneta, lápis e tesoura. Na folha vou dobrar a meio. Dobrar novamente a meio. Esta lateral vincar com o dedo. Vou trabalhar agora com esta parte que está vincada, não a que está aberta. E da lateral para dentro vou medir 1 um cm. Medi 1 um cm. Mais um cm para cima centímetro e faço um risco um centímetro aqui e um centímetro aqui desta lateral para cima 12 centímetros Vou fazer só uma marcação uma pintinha 12 centímetros e desta marcação dos 12 eu vou marcar 5, ,5. e marcação 5 e meio. Do 5,5 para dentro vou medir 2,7. 2,5 mais dois tracinhos 2,7. 2,7. E as marcações são essas. Agora é desenhar. Unir este pontinho ao 2,7 e do 2,7 para 1. Um, arredondando. Vou arredondar com o lápis. do 2.7 para um. Fiz o traçado, vou riscar por cima. Passei a caneta por cima, cortar pela marcação e vou abrir. E está feito! O molde é este, que é exatamente como este. É muito fácil de fazer. Eu passei para um papel mais grosso, que é cartão, este, e vão precisar de dois tecidos à vossa escolha: onde possa caber um molde, um elástico, caneta de tecido, tesoura, alfinetes e máquina de costura. Os dois tecidos vou juntar direito com direito. O molde vou colocá-lo por cima. Vou riscar com a caneta de tecido. De seguida vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura e vou cozer por todo. Em cima da marcação que risquei. E aqui no meio... Ou em cima ou em baixo, aqui esta parte, uma abertura para poder virar. Não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi em cima da marcação do molde. E deixei ficar aqui uma abertura para poder virar. Agora vou cortar o excesso, aqui nesta parte onde tem a abertura não convém deixar ficar um espaço. E se vocês tiverem a tesoura de zigue-zague, é ótimo para por causa dos rodondos. Se não tiver, tem que cortar o excesso e depois então, com a tesoura normal, nesta parte aqui do redondo, convém dar aqui uns pequenos golpes. Já cortei, deixei ficar aqui mais um espacinho na abertura. Se vocês não tiverem a tesoura zig-zag, dão aqui uns pequenos golpes aqui só nesta parte redondo e neste aqui também. Agora vou virar para o direito. Portanto, vou enfiar o dedo e vou buscar esta última parte aqui, este biquinho. E vou empurrar com este dedo para dentro, para vir para fora. vou virar o outro e vou puxar agora vocês arranjam aqui o lacinho parte redonda com um pauzinho já está virado esta abertura vocês podem cozer este bocadinho à máquina, como pode também fazer o ponto invisível ou colar com cola pano. Porque mesmo que cozam à máquina não há problema porque vai ficar tapado no elástico. Depois de fazer isso, é enfiar no elástico e dar o nó. Arranjam aqui um lacinho. Vai ficar assim. Tenho aqui outros que eu também fiz, para vocês poderem ver. Podem aproveitar retalhinhos que tenham em casa. Tenham gostado! E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e deixe ficar um comentário. Muito obrigada por ter assistido! Espero por si no próximo vídeo e até breve! Beijinhos!